Vindo ao Papo Bitcoin Meu nome é Eduardo e esse é o episódio 1 O que é Bitcoin? Tudo começou em 2008 quando Satoshi Nakamoto apresentou um artigo científico com a ideia de uma criptomoeda onde a criação e transferência eram baseados em protocolos de criptografia independente de qualquer autoridade central para a criação e transferência dessa criptomoeda isso é, quebra um paradigma que vinha é, existindo até hoje, onde a, toda transferência de moeda é necessária um poder central que controla essa transferência. Por exemplo, quando você transfere o dinheiro para a conta de outra pessoa via transferência bancária, você precisa do, que o banco é, valide essa transferência. Quando você faz uma compra de cartão de crédito, você precisa que a empresa de cartão de crédito valide é, aquele crédito. Mesmo quando é usado o papel moeda, é preciso que exista uma confiança em um poder central, que é o, a casa da moeda, que foi quem emitiu aquele papel moeda que está sendo utilizado na troca. Sendo assim, com essa necessidade de precisar de um poder central em todas as trocas de moedas que existem, foi criado essa ideia dessa criptomoeda, onde as trocas seriam feitas de maneira a não precisar de nenhum poder centralizado que certifique a troca que foi feita. Antes de explicar mais sobre como funciona e sobre o protocolo, eu queria dizer quem que é Satoshi Nakamoto. Na verdade, ninguém sabe se ele é uma pessoa ou um grupo de pessoas que fez esse artigo científico, porque o artigo científico foi, foi apresentado como, como um pseudônimo. Então, Satoshi Nakamoto é um pseudônimo e ninguém sabe se ele é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, esse artigo foi apresentado, mas ninguém sabe realmente quem é o autor ou quem são os autores do artigo. Bom, como funciona o Bitcoin? O Bitcoin ele é baseado em confiança. Existe uma cadeia de blocos onde ficam todas as transações desde a primeira transação que ocorreu em 2009. Então lá ficam gravadas todas as transações e essa cadeia ela é toda verificada e criada usando a criptografia. Então, tudo que está na cadeia é possível ser verificado se é válido ou não, utilizando a criptografia, e tudo que é adicionado na cadeia é adicionado usando criptografia. Então, como funcionam as transações? Cada pessoa possui uma carteira, e essa carteira ela é um registro público e para acessar essa carteira, você precisa de um registro privado. Então é como se quando você criasse a sua carteira, você ganha, ela possui uma espécie de cofre, onde todas as pessoas podem adicionar bitcoins dentro dela, mas para tirar os bitcoins de dentro dela, você precisa de uma chave. E essa chave você recebe quando você cria a carteira. Então a partir do momento que você criou a carteira, você vai ter um endereço que é público para que as pessoas possam te enviar bitcoins e vai ter um endereço que ele é privado e quem tiver acesso a esse endereço, a essa chave que é privada, vai poder ter acesso aos bitcoins. Então é assim que funciona, você cria a carteira, você recebe dois endereços, um público e um privado, esse privado você vai guardar e o público você vai enviar para quem você quer que te envie os bitcoins. Então, uma vez que você enviou o endereço público para alguém, essa pessoa que também tem uma carteira, que também tem um endereço público e também tem um endereço privado, vai utilizar o endereço privado dela para acessar a carteira dela e te enviar os bitcoins da carteira dela para a sua carteira. Esse envio ele é muito parecido com uma transferência bancária. A única diferença é que você não utiliza alguma coisa ou alguma entidade central para fazer essa transferência. Você faz a transferência e essa transferência é jogada na rede. A rede recebe essa transferência e valida, de acordo com todas as transações que já aconteceram, se a sua chave tem direito a acessar os bitcoins daquela carteira. No momento que essa transação é validada, a outra pessoa recebe a confirmação da transação e a partir daquele momento ela pode começar a utilizar aqueles bitcoins que ela recebeu. Toda transação demora em média 10 minutos. Esses 10 minutos são propositais e eu vou explicar em um episódio mais para frente. O que é interessante notar é que independe do valor da transação ou para quem está sendo enviada essa transação. O tempo será sempre de 10 minutos. Isso aí já mostra uma, uma grande vantagem do protocolo, porque quem já tentou fazer algum tipo de transferência bancária entre bancos diferentes, sabe o tempo que demora para o dinheiro aparecer na conta da outra pessoa. Quem teve que fazer transações internacionais, então, nem se fala. É isso, nos próximos episódios eu vou falar como funciona a mineração de bitcoins, como eles são criados, como é que a gente faz para obter os bitcoins e obter as carteiras e como isso funciona de uma maneira mais prática. Até o próximo episódio. Um abraço e até mais.